Certo? Você me manda esse e-mail, não me faça perguntas, não poste nada aqui nesse comentário que não adianta, eu não vou responder por aqui. Não me peça meu zap que eu não vou passar, certo? Desde já eu tô adiantando para vocês aqui, vou negociar apenas por e-mail, beleza? Aguarde seu e-mail aí e até a próxima aí. Se você quiser ganhar um dinheiro aí, é só me mandar esse e-mail aí, beleza galera? Valeu!